Então, geralmente tem um, um chicote sim que vai para a central, que comunica em alguma coisa, algum momento com, a, com o volante. Então, esse motor é que faz o esforço para tocar essa bomba que fica dentro do reservatório, fica acoplado junto. Reservatório em cima, a bomba por dentro, com o motor elétrico embaixo.